Olá consulentes, sejam todos muito bem-vindos e já vamos ver dois fatos que vão acontecer na sua vida rápido demais para você, de peixes. Já estou aqui embaralhando... Primeiro fato. E segundo fato. Peixes. Primeiro fato. Você batendo o pé naquilo que você acredita para gerar resultados. Então... É como se você estivesse super empolgado ou empolgada para fazer as coisas darem certo e você vai conseguir. Porque 10 de ouros é alguém que sabe onde quer chegar e chega com tudo de forma realizadora em todas as áreas da vida. Porque antes percorreu um caminho de muita insistência interna. Você acreditou em você? Segundo fato: se você está com a vida um caos, vivendo períodos de desordem, saiba que é desse ponto que tudo pode mudar. Para melhor. Se você mantiver a alegria, a gratidão, nesse momento conturbado, você vai alterar tudo. Tenha o um pensamento que é uma fase que vai passar. Porque Valete de Paus é alguém que vê oportunidades, novas ideias, Onde ninguém vê. Então, se tem algo se desmoronando, te levando para baixo, olha para isso com desapego. De alguém que sabe que essa fase é passageira e tem algo muito melhor chegando, tá bom? Gratidão.